Recentemente no Minecraft Utopia, muitas coisas diferentes aconteceram, como eu conseguir cachorros, vender carros, falsificar um ovo do dragão, abrir lojas. E eu acho que isso é só o começo. Sério, tá acontecendo muita coisa. E com tudo isso rolando, eu comecei a pensar a seguinte coisa. Sempre que tá tudo muito bom, algo ruim acontece. E para me preparar para isso, eu decidi dominar esse servidor de Minecraft. Se basicamente eu for capaz de controlar tudo e todos, eu posso garantir que nada vai dar errado. Agora, se isso deu certo ou não, é outros 500. Se você quer saber, vê o vídeo até o final e deixa o gostei. Sejam todos muito bem vindos a mais um dia de Minecraft Utopia. E como eu falei no último vídeo, a webcam vai voltar e eu cortei o cabelo. E a prova é essa. Oi, tudo bom? É, eu cortei o cabelo. O Deluxe falou que não parece que eu cortei, mas eu cortei. Eu juro de qualquer forma. Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft Topia. Tô muito feliz de estar de volta com a minha cara para vocês. E hoje vai ser uma coisa muito da hora, porque basicamente hoje eu vou iniciar o meu mais novo grande plano aqui no Topia. É, Carlinhos, vem para cá, Carlinhos. Tava na ponte ali. carinha abandonou todo mundo Simplesmente. Porque não tá ligado, outro dia O Biel simplesmente veio na minha casa Me oferecendo pra abrir uma Lucky Block E quando eu abri, veio esses cachorros aqui Aí eu coloquei o nome de todos os participantes, como Biel Apu, Carlin, House, Pedruques E o, o Delete. De qualquer forma Hoje eu quero iniciar um grande plano Eu tava pensando aqui, mano E querendo ou não, eu sou uma das pessoas que tem Mais dinheiro aqui na cidade do Utopia Eu tenho 803 É bastante dinheiro. Fora que Eu tenho penhorado aqui comigo. Um com Coração do pedrux que vale cinquentão. E esse outro item aqui, que eu não lembro quanto vale. Eu acho que vale cinquentão também, vale cem. Não lembro. E também eu tenho esse cachecol que. O Apu me vendeu, mas que na realidade era do Carlinho. Então, tô, os cara tá os, os cara tá deixando os móveis da casa deles comigo como garantia de pagamento que tá sem dinheiro. Fora também, que se a gente vir aqui na cidade, como vocês podem ver, eu também tô trabalhando para a cidade. Eu tô fazendo todas as suas aqui, tô dando uma reformada bem legal. E eu vou ganhar um dinheiro por isso quando terminar tudo, lá do gerente do banco. Aliás, essa loja mudou um pouco, né? Tá mais bonita. O que aconteceu aqui? Não foi obra de vocês, né? Definitivamente não. E ó, tem te, trabalhador aqui. Uh, Beto. Oi. Ei. Sou eu que tô vendo a semelhança Você é parente do Luiz? Responda sim ou não? Bom, mas dá pra ver que essa daqui é a loja do Biel que foi reformada Muito legal, né? Ficou bem legal, gostei E bom, como eu tava comentando Eu tenho um grande interesse em meio que dar uma dominada na cidade É o seguinte, eu tava pensando Eu sou sócio da loja do Apu Eu faço muitas coisas com o house Eu tenho muito dinheiro, as pessoas estão me devendo dinheiro E eu sou a pessoa que tem mais lojas, querendo ou não Querendo ou não, eu tenho uma loja informal de veículos No qual eu vendo da minha própria garagem vários carros diferentes. Tenho essa loja aqui de duplicar minérios, que por sinal, a Ana trabalha com a gente. A Ana é muito legal. Também tem esse portal do Nether aqui, que as pessoas pagam para usar. Que por sinal, a gente lucrou um cobre. Eu acho que alguém usou. na realidade. Literalmente todo mundo da cidade já comprou o passe vitalício da nossa loja. Menos o Apu. Ele comprou o passe de uso único. Eu tava vendo aqui, o total que a gente já lucrou com esse portal aqui foi 170 moedas. Ou 171. Bom, de qualquer forma, tanto faz. Porque a gente gastou aqui 150. Que foi 100 para ter o direito de usar a loja, e 50 que a gente pagou de multa para ele, porque antes essa loja era ilegal. Bom, mas lucramos 20, então, Eu acho. E com isso, já se totalizaram três lojas que são minhas. Sem falar também que, como eu falei antes, eu sou parceiro da loja do Apu. Tudo que ele lucrar naquela loja, ele me dá 10%. Eu também vendo Gasolina, mas eu não sei se isso conta ou não. De qualquer forma, eu tô ligado que a bruxa quer sair da cidade. Por causa que ela falou isso aqui, ó. Preciso ir embora logo. Espero vender tudo antes. Então, teoricamente, por mais que ninguém compre nada, os preços daqui vão cair Mas com os preços caindo Eu fico com medo do pessoal vir e comprar as coisas que eu quero Eu quero muito esse cachecol aqui E eu quero muito esse chapéu de palha Eu vou comprar ele já, eu comprei Eu sei que ele é muito caro e que talvez ele não seja um dos melhores itens Mas é igual esse chapéuzinho de palha A coisa mais bonita do mundo E eu gosto muito de One Piece também, né Então eu quero ficar com ele independente do valor Pra mim foi uma compra bem feita Querendo ou não, eu trabalho muito Pra conseguir vários dinheiros Então eu acho que é o mínimo que eu posso fazer É poder gastar Algumas coisas e a minha lista de negócios nem acabou Porque eu também tô trabalhando para o gerente do banco fazendo as suas E eu tô fazendo ruas de algumas casas Como por exemplo a do Pedro Que não é à toa que ele penhorou esses itens dele comigo Foi para pagar a, a eu fazer a rua dele Também tem o Biel Também tem o House Que quer Se eu não me engano o Delete também tá interessado E você pode estar tá estranhando o porquê eu falar desse negócio de dominar a cidade Mas isso tem uma boa explicação Nossa parece um fazendeiro agora com chapéu de palha Aquele bolsinho ali embaixo né Mas de qualquer forma a nossa explicação é mais complexa do que parece né, não, não Ana? Eu gosto mais dessa roupa do que ela usa de noite. Acho mais fofa. De qualquer forma, a nossa loja tem um ferro de pagamento. Significa que o Apu usa a nossa loja. Ele colocou um pack e 36 ferro para duplicar. Vamos aproveitar que está de noite e vamos trabalhar nisso agora, porque eu já posso entregar para o Apu e dele logo de manhã. Oi, pessoal. Eu acho que seria uma boa investir logo numa casa também. Preciso de uma casa nova. Bom, vamos esquentar esse ferro do Apu, vamos dormir e vamos sair para entregar eles. Beleza, estamos aqui na cidade de Utopia, né? E já que esquentamos os minérios do Apu, deu bastante ferro. Vou vir aqui no Jairminho e testar o novo estabelecimento dele. Vou comprar uma caixa de papelão e um presente. Meu plano é o seguinte: vamos para a loja de minérios fazer isso? Vou colocar um baú, todos os minérios do Apu. Vamos dividir bonitinho assim. Colocar na caixa de papelão e agora vou entregar para Ana para ela colocar no saco de presente. Aê, valeu, Ana. Deixa eu ver como ficou isso aqui, por sinal. Muito obrigado pela preferência volte sempre Ana loja de minérios duas vezes Pô ficou show Ana agora nós só me correr o correio rapidão para aqui na rua mesmo e mando pro Apu e agora a gente precisa aproveitar que o Pedrux está na cidade e vamos falar com ele porque faz parte do meu plano querendo ou não eu preciso fazer grande laço com todo mundo vocês vão entender melhor tá bom e muito provavelmente o Pedrux deve estar na loja dele então vamos lá ele tá ali nas bedrock. Fala, loja indestrutível, suave? Fala, e aí? Tá me zoando, né, cara? Vai ver, vai acontecer uma hora com você isso aí, hein? Ô, oh, que, que é isso, cara? Ô, que... oh, por sinal, terminei as ruas na sua casa, você viu? Eu vi, ficou muito maneiro. Mas é, demais. Tá fazendo né? aqui na loja? Ô, oh, então, eu vim vi te oferecer oportunidades de melhorias. Ah, eu vi que você botou umas câmeras, por sinal, né? É, pois é, né? Não pode confiar. Cara, a única melhoria que eu quero é tirar essas bedrock aqui, mano. Eu já falei com o gerente do banco, ele falou que não pode fazer muito a respeito. Não, não, não. Não, eu tenho uma oferta melhor pra você Ó, pensa comigo, você comprou de mim Várias máquinas agrícolas Pra você poder facilitar o seu trabalho De fazer pão, correto? Pra fazer seus lanches Sim, sim, eu lembro Tá, e quantos trigos você gasta pra fazer um pão? Aí, ah, o normal de trigo, né? Três trigos, um pão E se eu te oferecesse uma proposta na qual Eu ofereço pra você um estoque infinito de ovos E com esses ovos você consegue transformar Um trigo em um pão Basicamente deixando muito mais barato o custo pra você criar os seus lanches Pera, então eu triplico minha quantidade de pão, só adicionando ovo. Exatamente. E eu tenho um estoque infinito de ovo. Tá, mas quanto você vai me cobrar por isso, então? É mais barato do que você imagina. Que tal assim, ó, ovo infinito para vida toda por 10% dos lucros. Tá, 10% dos meus lucros inteiros aqui com a loja. Para é, mim, triplicar é... minha quantidade. Cara, a cada 100 moedas que você conseguir, você tem que me dar só 10, cara. Tá bem baratinho, mano. Você vai ganhar um ingrediente que vai te ajudar um montão. Tá, eu acho que até que vale, porque eu tô tendo realmente dificuldade de pegar o pão mesmo. Cara, tá, posso ficar fechado. tranquilo que vai valer a pena. Eu vou, vou até comprar aqui ó um hamburgão aqui ó pra selar o negócio aí boa eu já vou pegar o dinheiro aqui porque não sei se o maníaco da bedrock vai voltar aqui aí ó aí ó aí ó aí ó agora você já me deve então meia moeda se mais alguém comprar desse me deve uma que é 10 não, nada então. a ver. Isso que todo esse estoque inteiro aqui eu oficino sua parceria tá bom tá bom mas o negócio vai estar valendo a partir do momento que eu sair pela essa porta então tá bom <risos> tá bom beleza <risos> tá bom tchau e boa sorte com os não sei o que é isso tá se você ver também alguém falando sobre esse negócio da bedrock me avisa tá beleza Beleza, mano. Tamo junto. Ainda bem que falamos com o Pedrux, porque eu tava cheio de fome. Já tinha acabado minha torradinha, como vocês viram, né? E temos uma nova parceria. Como eu tava explicando, o meu plano para dominar a cidade, por assim dizer. Não é um plano necessariamente para me tornar dono da cidade. Mas é um plano para eu estar numa área segura sempre. E sempre ter tudo ao meu acesso. Eu não, como eu mostrei no começo do dia, eu tenho acesso a várias lojas. Várias pessoas, dinheiro. E eu preciso ter mais confiança de todos. Eu não sei se em algum momento vai ter como se eleger o do tipo, mas eu quero cuidar da cidade porque querendo ou não, vocês sabem o que aconteceu da última vez que outra pessoa cuidou da cidade e não fui eu. Mas esse negócio de ter eleição ou algo do tipo é um plano pro futuro. Vamos ver se a gente vai conseguir desenrolar isso. Por agora, um passo de cada vez. Por sinal, eu tava pensando aqui e eu tenho esse ovo do dragão falso, Porque não tá ligado eu fiz um ovo do dragão falso. E ele engana bastante. O Delete tem uma fábrica da NASA. Será que ele compra isso? Querendo ou não, pode ser isso de fazer laços com o Delete e também de ganhar um din din, né? O melhor eu voltar pro Delete de presente e troca da confiança dele é uma ideia boa, é uma ideia boa. Vamos lá falar com o Delete, vai. E, bom, gente, vamos para casa do Delete e como vocês podem ver, ele abriu o caminho daqui, né? Ele não levou multa, por sinal, mas isso é bom, né? Eu tenho que oferecer para ele para fazer uma o quê? Caraca, a NASA cresceu. Que da hora, mano. Mano, a base do direitinho tá ficando muito doido, Você tem que passar lá no canal dele pra ver como que tá ficando, mano. Meu Deus do céu. Bom, só que ó, vamos falar pra ele botar uma bandeira do Brasil aqui, né? Que, que é Brasil, né, gente? V vamos lá protestar também. <risos> vamos chegar ali na cadeira. Ô, Delete! Ô! Opa! O que aconteceu? Eu comi fermento, LG. Pera aí, rapidinho. Fica aí. Tá. Calma aí, não, não vem aqui não que eu tô trocando de roupa. Opa, uh... e aí, LG? Beleza? Bom, <risos> bom! De palha aí. Gostou é do... Você é do, é do... sabe de onde quer é, né? Ah, você comprou da loja lá, né, velho? Facts. Não, era é pra você falar que é do One Piece lá, Zé. Nem, nem, nem pra saber do que seu amigo gosta. mas comprar o já. Mano, eu já falei pra você que eu não assisto anime, velho. O único anime que eu já assisti na minha vida foi Chaves. <risos> Da net, seguinte, mano. É, primeiramente, mano, parabéns pelo upgrade, mano. Ficou muito da hora, cara. Você viu, LG? Agora temos a base da NASA de verdade que não Minecraft, velho. É a réplica. Não, ficou bem da hora mesmo. Só tem que encher aqui, né? Tá meio vazio. É, então, aqui eu pretendo construir uns foguetes, colocar uma galera trabalhando, sabe? Ainda tem muita coisa ah. pra acontecer aqui, LG. Com essa fábrica da NASA ficando bem maior. É, fizer, o carrinho vai ser mais utilizado, né? Eu acho legal. É, é, é. Uhum. vou colocar a galera aqui andando e tal. Dá uma volta aí. você você aí atrás, ó. Mano, o legal desse carro é que ele, ele não faz barulho, né? Quase é parece carro elétrico, né? Eu Mas acho que, que... A gente não, ele, ele é elétrico, ele é elétrico. Nossa, ele ia andar bem aqui, né? Não, agora com esse tamanho de fábrica, a gente vai ter que usar mesmo. Mas Delete, eu não vim aqui para falar com você sobre essas coisas, não, cara. O que, que foi, LG? Você não tem dinheiro, não vai. Não, não, não, não. Tá, tá tranquilo. Eu tô ligado que você tem as coisas aqui da da NASA. Você tá fazendo esse experimento, acredito eu, que espacial, já que está mexendo com a NASA. Eu tenho uma coisa que pode te interessar. O que, que foi? Eu vou, colocar... eu vou colocar no chão aqui. Delete. Que isso é um que? ovo. Como você conseguiu? Ovo? Esse Cara, como eu consegui, eu acho que não é uma boa falar, mas... Achei, o portal é bloqueado. Como que você foi para lá? Não, não, eu, eu, eu não fui para o Dend, mas eu tenho esse ovo aqui. e Eu tô disposto a dar aí para você vou esse ovo, né? Não, não, não, não, não, não. Hum, é legítimo mesmo, não, cara, não tem nada aqui ó, de boas. Ovo aqui normal. Não tenho conquista do Dend, nem nada, cara. Hoje é mais, tá, você quer me vender eu já falei para você que eu não tenho dinheiro? Não, cara, Delete, é o seguinte, mano, eu tô pensando aqui, é, você percebeu que eu tô trabalhando bastante na cidade lá, né? Aham, uh -huh, sim. Eu não sei como que vai ser as coisas, mas se em algum momento no futuro existia a possibilidade de ter alguma eleição pra vereador, pra qualquer coisa assim do tipo, eu vou querer participar porque eu, real, tô gostando muito de trabalhar na cidade e vamos combinar aqui da última vez que, eu, que outra pessoa cuidou da cidade, né? Dark Link, né, etc. Eu, eu tô dando esse ovo aí pra você fazer pesquisas em troca de, de você tá comigo, tá no meu apoio, caso eu necessitar, sabe? G, mano, pode contar comigo então, velho, se você tá falando tipo de algum Tipo de voto, essas coisas, velho. Mas, sim. daí eu. Oh, eu Michael, claro ele já é o único que jeito. Eu quero deixar claro que eu não, não tô querendo, tipo, comprar seu voto. Eu só quero, tipo, que se rolar alguma coisa e você não tiver em quem votar, tipo, lembra que eu tô trabalhando pela cidade, tá ligado? Não, sim, você tá fazendo as estradas aí, eu tô vendo você fazendo bastante coisa pela cidade, eu acho que se tiver algum tipo de eleição mesmo, pode contar comigo, velho. Não, então fechou, cara. Enfim, é. Se der em alguma coisa suas pesquisas com esse ovo, me conta, porque, pra ser sincero, ele é meio estranho, né? Como que você consegue? conseguiu esse outro? Agora não entendo como você conseguiu sentar no mundo. Tá. faz o seguinte, faz suas pesquisas. Descobre que tiver que descobrir. Depois que você descobrir alguma coisa ou não, eu te conto tudo. Tá bom, Deletinho? Eu, eu tenho uma coisa para fazer. Eu tenho que eu tenho que fazer rua, tá bom? Tá, beleza, LG. vou, vou tentar descobrir o que é isso aqui. Ah, é nóis. Tchau. Falou. Tá bom. Nosso conversa com o Deletinho foi um sucesso. Aliás, duas coisas. Queria pedir para vocês fazer fanart minha com chapéu de palha e também para deixar no vídeo. Esqueci de pedir, mas eu tô com muito interesse em postar vídeo todo dia e fazer dois vídeos por dia de utopia e só gostei de vocês que vai determinar isso, tá bom? Enfim, a próxima coisa que a gente tem que fazer é ir falar com o Luiz, o gerente do banco da cidade. Eu quero falar duas coisas com ele. Primeiro, eu quero ver sobre o meu pagamento, porque, querendo ou não, eu já fiz um montão de ruim e ele não falou nada sobre pagamento. Mano, no dia de receber multa, eu recebi na mesma hora a multa. Agora, de me pagar, ele não mandou um oi. Isso que antes, mano, as multas apareciam na porta de casa, agora tem correio bonitinho. Então, para cobrar é dois palitos, para pagar não, é. Né? Outra prova também, né, que ele, que ele não tá bom nos, nos pagar Pagamento é simplesmente os dois bonitos aqui ó, que estão parados aqui até agora porque não receberam pagamento. Ontem, quando eu tava andando pela cidade, eu vi essa nova construção aqui, tá começando alguma obra, só que tipo a obra tá parada e os trabalhadores estão lá. Então, cara, realmente alguma coisa tá rolando. De qualquer forma, vamos falar com ele porque eu quero meu dinheiro. Bom, estamos chegando aqui no banco, então vamos falar com o Luiz. Opa, Luiz, bom, vamos eu usar, tudo certo, Luiz. Seguinte, cara, queria conversar com você da seguinte coisa, como você viu aí pelas cidade toda, as suas estão andando muito, todo mundo tá amando, tá ficando demais a cidade, deu uma reformada na praça e várias outras coisas, tá ficando tudo muito bem legal, eu queria tirar uma dúvida, você já tem alguma ideia de como que vai ser o pagamento, quanto que vai ser ou quando que vai ser? Estou adorando as obras, sobre o pagamento podemos falar amanhã? Claro, claro, podemos sim, sem problemas, por sinal eu não sei quem que é o prefeito ou quem que cuida da cidade, eu sei que você é dono de muitas coisas e você tem um certo poder por aqui, você sabe alguma coisa sobre sobre futuras eleições ou algo do tipo. Estou meio ocupado. Podemos falar amanhã? Tá bom, sem sem problemas. Então até, até amanhã, amanhã a gente conversa. Oxe, que, que estranho, né? É como parece que ele não queria falar comigo. Será que ele vai me dar calote? A gente vai deixar o mapa bem claro aqui, ó. eu estou trabalhando aqui na cidade porque eu gosto, mas se ele me dá calote, eu corro esse banco para mim e eu, eu, eu vi o prefeito à força aqui. O caos vai rolar solto. <risos> bom, mas de qualquer forma, eu acho que o nosso plano está sendo um sucesso. Estamos firmando laço com cada vez mais pessoas, estamos ganhando potência dinheiro, confiança e a cidade está ficando como eu sempre sonhei, arrumada, linda e feliz. A parte boa é que já está ficando de noite. Então a única coisa que nos resta é dormir e amanhã e falar com o gerente.